Yo Cheque mate produções É nossa cara a ser feliz então ZCDA Marcelo Mascote Thiago, Chase e Lição Várias ideias Yo Yo Tendo a ter lapso, relapso Tão vagos a cada passo toda vez que eu tento me entender, cravo abismos e tão profundos até chegar na crosta do meu córtex em busca de saber devaneio divagando eu com eu mesmo dissonando verbetes diante do espelho, me vejo no limpo perdido no próprio caminho, vejo a ponte que aponta pro meu destino, crivo umas garras que me agarram ou estraçalhando minhas convicções Tudo que seja não sei Me perco em indagações Ser ou não ser a questão Fazer ou não canção Se é por amor ou paixão Voar ou continuar Vivendo com os pés no chão Saborear o doce da vida Ou viver o amargo da desilusão Despeço e peço uma direção Solução exata pra resolução Dessa complexa equação Adeco os sentidos, mesmo os ressentido Faço do meu estribilho um portal Pra percepção É uma chance, uma sessão, uma escolha, uma opção. Vários vão dizer que não, você sabe se é em vão. Conte em Vini são. CDA na construção. Hoje tô na condição, o bonde gera cifrão. Pelos corres do mundo, aprendi que pode ser louco, ré, mas tem que ser certo. Pavo concreto é não contradizer. Senão meu bonde acerta a de aí, tá maluco? Oh. Acelera a vela, louco na favela. Tô de XJ e vou agradecer. Foi se o tempo que tava na quebra, antes sequela. Hoje empresário, metendo louco nesse cenário. Contraditório é poder dizer, cultive o verde pra poder viver. Respire tranquilo e foque naquilo que faz o bagulho virar outro nível. Quem quer faz ao vivo se mantém ativo, pesado na rima, portando uns quilos. Maluco é gangster, camisa do Manchester, em de é te tipo Dança, Seu nome tatua o muro, umas pula deitadas no meu de Van, sambreando de vando do Brasil pra Taiwan. Certeza consegue algo nesse mundo, quem não deixa pra amanhã. Agora é Sabe o seu valor Quem acredita se coloca acima E faz acontecer com todo pudor Se é verdadeiro tu sente o calor Então só reclama pra mim é caô Se você sabe o que quer alcançar Basta ter fé fazer com amor Sigo no compasso certo pelo certo Te alerta o olho aberto Sempre alerta evolução do ser Seguem passos falsos desconexos, tão dislex aos anexos Corrompidos se curva poder Me perdi no meu caminho Me encontrei no mesmo fim Meu início sem jardim meu Éden morreu caindo. uma Vermelho abriu pra mim Noé se vendeu por fim. Adão se fudeu sozinho Eva armou seu motim, vivendo surreal Metade num brau, minha mente no astral Meu corpo no carnal, até o bem se torna mal Se a vida é do normal, a morte é o final O porco é o oficial e o que manda é o capital O céu é o banco central Munido de fechado com a firma, os rolo de tinta, os hit Mas picas é povinho disca, os cop que cisca O clima é quente, a blanza é que tem A paz é o tenente, armada armado é os dentes versus consciente, o flow delinquente Se parar minha carne, eu caminho com a mente Faço por amor, eu sou linha de frente tem querubins do meu lado Arcanjos soltos, malados Caídos, loucos, chapados Fechados são aliados Diabos andam fardados Mandam em cidades estados Já escolheu o seu lado nesse confronto armado Não joga pra perder Conversa sem render quem sabe sabe, se não sabe eu não vou te dizer Caminha pelo certo, papo reto, disciplina e proceder Força de vontade não vai perecer, magrelo quero ver seu bolso encher Com habilidade venço, venço. só alegria que te contagia ha, Não preciso botar minha cara a tapa na napa Com a rima, eu consigo atirar, dinheiro não vai me tirar Sou verdadeiro, nada vai me abalar Afirmou um consciente, ciente que nem eu posso me julgar Pela vida, pelo filho, pela filha, sem dar milho Alegria contagia, compartilha Tira o gatilho do dedo da cria seja por você, pela sua família, com sua quadrilha Rumo certo, só tem uma via Trilha sonora é agora, explora sua ilha Vai que vira Tá vendo o bagulho, fica doido, firma Não grila Esse é meu som, o dom que te liga Salve MDP Só família, vigia, vigia Mas não vê nosso bonde descendo pra pista. Salve MDP Foi quem sonhou, acreditou Chegar, não se entregou, perseverou. Foi quem sonhou, acreditou, desembolou. Até chegar, não se entregou, perseverou.